a gente. Bem, essa é a Marqueata do mito. É o primeiro evento náutico em demonstração de apoio ao nosso presidente Bolsonaro e em apoio também às ações do governo federal. O motivo desse evento nada mais é do que, primeiramente, mil dias sem corrupção. Né? É, temos orgulho de ter um presidente hoje que está nos devolvendo né, o orgulho de ser brasileiro, que nos últimos 20 anos, infelizmente, nos foi roubado. Né? Mais uma coisa que o PT roubou da gente. Então é um orgulho é, ajudar na divulgação desse evento, trazer pessoas né, de bom coração, de boa índole, de princípios, que amam sua família, que são patriotas, para o mar de Angra do Reis, que é uma das cidades sem dúvida nenhuma mais bonitas do Brasil. Então é um orgulho, estando vice-prefeito da cidade hoje, receber brasileiros de todos os cantos desse país maravilhoso. País esse que hoje é conduzido por um homem digno, por um homem que merece todas as honrarias desse povo maravilhoso que é o povo do Brasil. E nada mais bonito que fazer uma festa dessa num cenário paradisíaco como esse, que é a Bahia da Ilha Grande. É muito, é muito emocionante poder participar disso tudo. Então é um orgulho poder ajudar a divulgar, junto de deputados, de celebridades, né, de cidadãos comuns, é, de empresários, de comerciantes, de pescadores, é, poder divulgar uma festa como essa e participar principalmente. Valeu! assim o pai do seu filho seu ex-marido assim a senhora está sentindo fome agora a felicidade expõe prazer de novo. Já vai ali na frente. Lá foi uma hora e meia passando moto, cidade. Essa é uma coisa linda. Vá lá, falar lá, que a mãe já foi. Nós temos que ir lá embaixo para ser o discurso. Tchau, querido.